Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço Aqui é assim, o dia a dia do Rodo do Zé é assim Aqui eu trabalho no Zé Maria Lima, fazendo vídeo para o Zé Maria Lima E sempre que eu tenho um tempinho, a gente faz um vídeo para o do Zé Calma, não vou mostrar como é que faz essa escada aqui só de tijolinho não Essa escada só de tijolinho está no canal José Maria Lima O que eu quero mostrar para vocês ali é outra coisa, vamos lá Aqui olha só Aqui é a janela do meu quarto. Era uma veneziana. veneziana é aquelas que tem as partes onde fecha para ficar escuro. Aqui eu coloquei um vitrô justamente por isso aqui, para me ver essa beleza aqui. Temos aqui um pé de romã e ele cresceu bastante, que ele está aqui no segundo andar. Aqui tem uma casa embaixo, tem outra em cima, então ele cresceu. Aqui tá as galhas aqui em cima e eu falei, vou pôr aqui um vitrô. Porque eu quero ficar vendo, quando amanhecer cedinho, que eu acordar, eu vou olhar aqui os passarinhos cantando, que sempre vem passarinho comer romã. E aqui, se caso eu quiser escuro, é uma cortina aqui, a gente fecha. Se quiser uma mais escura, pode ser. E aqui eu tenho duas opções. Eu tenho, eu tenho, como é que diz, eu tenho a, a a claridade quando eu quiser e tem aqui o escuro. Olha só, irmão, o que eu quero mostrar para vocês é assim, ó. das janela do meu quarto aqui, ó, a gente pode vir aqui colher romã, ó. Aqui tá com a, a claridade tá um pouco ruim, porque o celular tá de frente pra claridade do, do céu, né? Mas aqui, ó, dois romã grandão, ó, vou ver, vou ver se eu pego aqui melhor aqui, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Então, vou focalizar assim, ó, aqui, ó. Então, temos aqui esses dois. Aqui, ó, um maribondo fez uma, um bisourinho fez uma casinha aqui, não sei que bisourinho que é esse aqui. Deixa eu focalizar aqui, ó, no claro aqui, ó. Que tá ruim a, a aqui, ó. É como se fosse dois olhinhos, né? Olha, olha, olha só, como fosse um, um bichinho, mas aqui... Eles não estão mais aqui não, mas eles fizeram essa casinha aqui. E aqui, ó, o Romano tem mais ali, ó. Ali, ó, temos um aberto ali, ó. Vou puxar aqui o zoom. Vou ver se eu consigo pegar ele ali. Tudo isso aqui, gente, é da janela do meu quarto aqui, ó. Esse aqui ele abriu. Se caso abrir e a gente... Eu não vou conseguir pegar, não. Mas se caso ele, ele abrir e não tiver estragado... É isso aí, é ótimo para garganta. Você, romã é uma beleza para quem tem dor de garganta. Isso aqui alivia. Também é antisséptico, né? Romã é antisséptico. Ele é um ótimo antisséptico. É. Vocês pesquisam aí as propriedades do romã que vocês vão achar dezenas e dezenas de propriedades. Aqui nós temos três romãs, ó. Temos aqui, vou tirar aqui o zoom que o zoom foi demais. Então isso aqui, olha, olha só. Que nós temos essa aqui grandona aqui, ó. Temos essas três aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Muito linda mesmo. Agora eu vou ver se eu consigo pegar aquela romã lá, ó. Olha só. Aqui eu peguei aqui nas galhas. Então, vou balançar aqui, ó. Opa, peguei, ó. Peguei aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele não tá estragado. Você vê que ele abriu. Mas ele tá saudável. Não tem nada estragado. Essas coresinhas... Aqui escura, é normal do roma mesmo, mas se você abrir ele aqui, ó, ele está totalmente saudável. Então esse aqui você pode consumir ele sem problema. Algum carocinho pretinho que tiver, que nem aqui, ó, aqui parece que tem um carocinho pretinho. Isso aqui você tira fora. Então esse aqui, aqui nós plantamos aqui um, um pé de mandacaru, ó. Isso aqui é mandacaru, gente. Ali temos mais dois romã ali. Chama-se, é da família dos cacto, né? Aqui nós temos um pezinho aqui. Aqui na janela, minha esposa colocou aqui, ó. E amarrou com... Minha esposa ou foi meu filho, não sei. amarrar aqui para não cair os vasinhos. Aqui temos aqui outro cactuzinho aqui, ó. E mais esse aqui, ó. Tudo aqui na janela, gente. Então aqui a gente... Na verdade é vitro, né? Então é isso aqui, gente. Olha só. Olha só, gente. Então aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma delícia, ó. Então você pode... Aqui... Consumir com certeza tá fresquinho isso aqui é a casca se você pegar um pedacinho de casca bem pequenininho assim ó todos os dias e você mascar essa, ca essa casca aqui ela é ótimo para os dentes então você pega essa casca aqui põe para secar todo dia você vai usar isso aqui no lugar do chiclete se você gosta de chiclete você vai pegar um pedacinho de casca desse, desse aqui e, vo e você vai fazer igual você faz com o chiclete isso aqui vai ser ótimo para sua saúde então, gente, um forte abraço. Ficamos por aqui. Não é inscrito, se inscreve. Não go gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou? Deixa seu like também para nos ajudar. Você deixando seu like, se inscrevendo, o YouTube entende que o nosso vídeo é legal, está sendo aceito. E assim ele indica para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Fui. Tem o, o, o Raul do Zé e tem o Zé Maria Lima, que é de construção. Para essas escadas de obra, tem mais de 600 mil inscritos, mais de mil, quase 1.020 vídeos muito conteúdo mesmo, são mais de 50 mil minutos no canal Zé Maria Lima, só de dica para vocês aprenderem a trabalhar na obra. É aula pura. Um abração, foi. Tchau, tchau.